Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, eu vou mostrar para vocês regiões importantes para a gente ficar atento aqui agora no curto prazo. Vamos dar uma olhada onde está aqui a liquidez para o Bitcoin, esse gráfico eu tenho mostrado bastante aqui no meu canal. Eu acho bem importante vocês ficarem de olho nisso aqui, vou mostrar esses dois gráficos aqui para vocês, tá? E também vamos olhar aqui as suportes importantes aqui do Open Interest. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, ver o que está que que acontecendo aqui agora, o que, que a gente pode esperar. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, é bem importante mesmo aqui para cada vez mais né, fazer conteúdos para vocês aí, tá galera? Então galera, é o seguinte, o Bitcoin está aqui agora na região importante resistência, né, lutando nessa região 15,45, que a gente não consegue né, romper. É, pra, não, não é para minha surpresa que a gente não está aqui agora nesse momento rompendo, tá galera? A gente está em definição ainda aí com os mercados, né, esse P500, enfim, que está aqui ainda bastante volatilidade, né? vai e não vai. Tá algo aqui bem interessante acompanhar também a SP500 está fazendo algo bem parecido com o que o Bitcoin também está fazendo, tá galera? Então para mim, enquanto a SP500 aqui, na minha opinião não conseguia aqui pegar força né? o embalo aqui rompendo essas regiões aqui próximos 4.400 pontos aqui acho que vai ficar difícil também para o Bitcoin seguir, tá? Então o Bitcoin também está esperando aí um pouco dessa da reação da, da, da SP500 tá? acho que é um fator importante. Lembrando que no dia 16 a gente vai ter uma reunião importante aí do FED, né? para definição da, das taxas de juros, tá? Vou acompanhar aqui, provavelmente no canal vou... Vou fazer de novo aquela transmissão que eu fiz da última vez, tá? Pra gente acompanhar juntos, que acho que vai ser muito importante mesmo. Tá, galera? Então, o Bitcoin aqui agora é o seguinte, ó. Essa região importantíssima que a gente tá aqui uh, tentando romper, tá? Eu acho que é importante também acompanhar aqui no curto prazo é o seguinte, ó, galera. Isso aqui é interessante também, mas eu não tô muito botando fé. A gente tem aqui uma, uma região que antes aqui o Bitcoin tentou romper, ó né e não conseguiu agora que a gente rompeu e está formando um suporte aqui nessa linha de tendência tá então algo e que é uh... é bom a gente ficar atento aqui tá então se você quiser aí realmente uh... tiver mais bullish no Bitcoin e quiser aí realmente fazer uma exposição aqui pequena nessa região acho que é interessante tá mas eu honestamente galera eu tô... o que eu estou olhando aqui agora é o seguinte ó a região de Fibonacci tá dessa subida aqui dessa subida que a gente fez no Bitcoin então fundo até o topo aqui, ó, essas regiões aqui até a próxima região dos 40 mil uh, dólares, tá? Regiões importantes que eu considero que seriam regiões interessantes para a gente se expor aqui no Bitcoin. Dos 42 mil dólares até os 40 mil dólares aqui são regiões que eu tô de olho, tá? Inclusive confluência aqui com o CPR mensal, as linhas centrais aqui dos pivôs centrais, ó, estão exatamente em cima, tá? Dessas linhas aqui, ó do Fibonacci, tá bom? Como você sabe muito bem, eu já mostrei para vocês que essas essas regiões aqui quando elas quando a gente consegue romper para cima, pessoal, acima as regiões aqui a gente consegue depois formar um suporte nessas linhas aqui também, tá? Então, o CPR, como ele acaba virando aqui também uma, uma, uma certa resistência para o preço, né? quando a gente não consegue aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, a gente acabou vendo a resistência, ó, resistência, resistência. Quando a gente consegue romper e fazer um suporte acima dele aqui, a coisa fica interessante tá? para o Bitcoin. Agora aqui, de novo, a gente rompeu para baixo e virou resistência. Né? A gente não estava tá conseguindo romper, rompemos de novo aqui. O mercado, obviamente, está bem uh, né, picotado aí devido a essas... Uh, é, shopping é a expressão inglesa né? quando o mercado está com muita volatilidade devido da vida fatores externos e com uma guerra né? então realmente uh, isso gera aí um algo que a gente consegue muito prever para onde o preço vai ir, mas é que agora galera tá eu realmente estou aqui de olho nessas regiões aqui né? para tentar acumular até a região dos 40 mil dólares com o um stop aqui provavelmente nessas regiões aqui abaixo dos 37 tá galera aqui realmente é um, uma região interessante para botar o stop tá e dessas acumulações que a gente faria que a gente faz aqui Tá? É o que eu tô, uh, gostaria de fazer para o Bitcoin, se ele der a oportunidade de buscar essas regiões aqui com liquidação aí também dos longs, né? uh, vai ser realmente, uma na minha opinião, uma oportunidade muito boa. Tá? Então, galera, por que que isso aqui também, essa região é importante? Eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó, da, aqui da BitMEX, tá? que a gente pode ver regiões aqui de zonas de liquidação, aqui, pools de liquidação, olha só esse gráfico aqui da High Block Capital. Aliás, quem não criou uma conta na Highblock Capital aqui para acompanhar indicadores, que vale muito a pena, né? Se você é um trader aí e quiser uh, ver esses, esses gráficos aqui, tá? highblockcapital.com Capital.com, vou deixar o link aqui abaixo na descrição aqui do... do... Do meu vídeo tá você usando o link aqui do canal você ganha um mês gratuito tá então você vai fizer um plano aqui assinatura de um ano você ganha um mês gratuito com o link aqui no meu canal e é uma, uma plataforma que tá crescendo muito aqui tá com vários indicadores interessantes tem me ajudado bastante a tomar a uh, decisões aqui tá pessoal porque a gente, a gente fica um pouco no escuro não sabe que as baleias lá aqui, que que eu né, as corretoras estão vendo aqui a gente consegue ver de forma mais clara tá uh, então assim ó a gente pode ver que por exemplo ó o preço Uh, foi, foi, tinha liquidez abaixo aqui antes, ó, nessa, quando o preço está aqui na região, dos 40, 40, de novo, na região dos 45 mil dólares, ó, tinha mais liquidez aqui embaixo, o preço foi lá, pegasse a liquidez, essa liquidez do, aqui embaixo, formamos liquidez acima, o preço foi lá e buscou exatamente a liquidez aqui em cima, ó, a gente pode acompanhar aqui, esses, esses, esse gráfico aqui é perfeito, ó, é, é incrível isso aqui, ó, tá? então a gente pode ver que aqui a gente tinha bastante liquidez aqui dos uh, longs aqui embaixo nessa região, ó você tá? se desenhar aqui, tá aqui, ó, tá, então o preço foi lá buscar essa liquidez, daí formamos liquidez acima do pessoal shortando, ó, e o preço foi lá, buscou essa liquidez exatamente na região que eu tinha liquidez aqui, ó, tá, isso aqui tá, isso aqui tá desenhado antes, tá, galera, isso aqui tá desenhado antes nesse, nesse gráfico, e aqui mostra como o preço foi exatamente caçar essa liquidez aqui na faixa dos 45 mil dólares. Agora, nesse momento, a gente tem mais liquidez aqui abaixo, tá, aqui nesse gráfico a gente pode ver, até essa região aqui, ó, dos 38.900 dólares, a gente tem bastante liquidez abaixo, que o preço poderia vir buscar, inclusive nesse outro gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui mostra também, que é um gráfico bem parecido, mostra que a gente também tem aqui liquidez, mais liquidez abaixo, tá, então esse aqui é o da Binance, esse aqui é o gráfico da Binance, mostrando que a gente tem aqui, ó, uh, esse delta aqui mostrando que a liquidez Uh, tá abaixo aqui para o Bitcoin até essa faixa aqui próxima aí né? tem bastante liquidez a próxima região aqui dos 38 mil dólares para o Bitcoin ir lá buscar tá então galera é bom você ficar tomarem cuidado aí, né, para não se expor muito nessa região que o Bitcoin tá a tá esticado, eu acharia interessante avaliar a exposição, obviamente não é para esperar o Bitcoin lá buscar os 38, 39, tá, galera, mas eu acho que na região ali dos 41, tá, próximos 41 mil dólares, pode ser uma região, até os 42, pode ser a região para a gente começar a se expor aí uh, mais, tá, com stop aí abaixo da região dos 37, tá, eu acho que é interessante, um... Até porque, aqui eu vou mostrar para vocês também o Open Interest. Ó. Aqui o Open Interest, aqui é o, pro, o perfil de Open Interest, né, do, dos últimos, do último trimestre aqui, tá bom? E a gente pode ver que essa região aqui, ó, a, a região dos 41.5 41 aqui, mais ou menos, a gente tem um suporte muito forte, um, um, um volume aqui né, de, de abertura de contratos aqui muito grande, essa região dos 41.500 dólares. Tá? Então, aqui, aqui, aqui na verdade é a região dos 41.6. Se a gente voltar, voltar no gráfico, inclusive... Aqui no gráfico do Bitcoin a gente pode ver que essa região dos 41.6 vamos desenhar uma linha aqui para a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu botar aqui essa linha então, ficar mais fácil da gente poder enxergar isso aqui. Vou botar uma linha horizontal, vou botar aqui o preço nos 41.600 dólares para a gente ver dar uma olhada se faz sentido aqui também no gráfico, tá? Então 41.600 está aqui a linha, a gente pode ver, ó, exatamente aqui, ó, tá? Então essa região, né, praticamente aí a gente tem uma, uma, uma, uma região importante aí de suporte para o preço. Então, aqui a partir daqui. Aqui nessa região a gente pode ter uma pordade muito boa do preço voltar aqui e a gente se expor mais, tá, galera? Obviamente, se a gente perder essa região aqui. Né? Se a gente perder essa região, para onde a gente poderia ir aqui? Ó? Seria a faixa aqui próxima dos 37. Ó. Aqui nos 37 mil dólares a gente também tem um suporte interessante né? uh, do, do preço. Obviamente, daí essa região aqui, pessoal, com stop bem curto, a gente pode se posicionar né? de forma mais uh, pesada, na minha opinião, se o preço voltar aqui. Tá? Então, aqui na região dos 37, daí no caso, uh, voltando aqui para o gráfico, ó, a gente poderia tentar fazer, fazer compras aqui né? nessas regiões, né, botando stop aqui mais abaixo ou até mesmo aqui nesse último fundo que, que, que inclusive a gente tem volume muito bom aqui ó, tá? então daí aqui nessa região se a gente fizer compras aqui né, uh, a gente pode avaliar de stopar aqui nessa região abaixo dos 34 tá? daí vai, vai muito a questão do risco retorno pessoal, se vocês comprarem. Quanto mais baixo vocês comprarem aqui, vocês podem top, ajustar o top loss, né? Aqui, por exemplo, compras nos 42, eu estoparia aqui, por exemplo, na região dos 37, né? E se eu conseguir se avaliar que vale a pena aqui comprar... Obviamente, o mercado é bastante dinâmico. Quando voltar aqui e chegar nessa região, eu vou atualizar vocês, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, é bem importante, né? Para vocês não perderem a novidade aqui do que eu estou de olho, porque o mercado que eu estou falando aqui hoje para vocês, quando o preço chegar aqui, a coisa pode mudar o cenário, tá, galera? Então, é importante vocês ficarem atentos aí, né, eu, eu, quando eu fazer o update dessa análise aqui, né, se o, quando o preço chegar aqui se ele chegar. Né? Então, uh, regiões aqui dos 42, uh, acumulação com stop aqui dos 47 e se a gente conseguir aqui comprar, por exemplo, essas regiões aqui dos 37, a gente, mais pesado a gente pode tentar estopar essa compra aqui abaixo aqui dos, dos 34, tá, galera? Mas aí eu acho que essa região aqui dos abaixo dos 36, aqui 36.500, ó, nesses últimos fundos aqui, eu acho que, na minha opinião, já também já pode ser um stop interessante. A gente tem, inclusive, aqui, ó, também fundos importantes aqui na região dos 36 mil dólares. Então, abaixo dos 36 aqui pode ser, talvez, um stop... Uh, técnico interessante aí que a gente pode tentar uh, colocar tá galera a uh, então em relação ao, ao Bitcoin que eu tenho para vocês é isso tá esses gráficos que eu quis mostrar para vocês uh, vai depender muito das pequenos também galera lembrando aí no dia 16 a gente vai ter essa reunião do Fed aqui né, é que é bem importante a gente ficar atento né acompanha também o índice do dólar que tá aí também pegando uma força né tá tá tá pegando um embalo aqui também para mim é importante ver isso aqui uh, como está como se desenvolvendo, né? Mas essa região que, que, o, que o índice do dólar está aqui, ele está tá lutando aqui há bastante tempo já é uma região de resistência também tá então é bom a gente acompanhar uh, espero que vocês tenham gostado aí tá eu tô realmente tá corrido aqui para mim eu tenho uma reunião aqui agora exatamente agora mesmo nesse momento aqui 6 horas da tarde aqui em Bangkok tá mas eu volto amanhã aí com mais updates aí para o Bitcoin para vocês beleza galera então espero que vocês gostaram se gostaram aí deixa aquele like para apoiar é bem importante e a gente se vê aí amanhã um abraço